Você sabe a diferença entre uma costura bem feita e uma costura mal feita? Entendeu o conceito de costura bem feita? Pois então, nesse vídeo eu quero falar sobre isso e sobre como esse jeito de pensar a costura virou um curso online de corte e costura. Eu quero falar sobre como fazer roupas realmente bonitas, modelos com informação de moda que você mesma consiga costurar e multiplicar dentro do seu estilo pessoal, mas que ao mesmo tempo sejam roupas bonitas também pelo avesso, com acabamentos profissionais e aquele diferencial personalizado, aquele toque de autenticidade. E que por esse motivo faça sentido você se dar ao trabalho de costurar uma roupa do início ao fim, porque se é para costurar, Yeah tem que ser bem feito. O objetivo é simples, fazer você entender o porquê das coisas por trás da costura, por trás da modelagem, de maneira que quando você se cismar de fazer uma roupa, ela seja tão bonita e sofisticada quanto todas as quatro peças que eu ensino lá no Costura Bem Feita. Mas saiba de uma coisa, o Costura Bem Feita não é um curso para todo mundo. Eu não prometo ser a sua tábua de salvação para resolver todos os seus problemas, de de costura outra coisa o meu curso não é terapia ele não é um momento de relaxamento não Aprender a costurar dá trabalho, ainda mais com acabamentos perfeitos. Então, o curso vai ser puxado sim, a terapia só vem depois. Tá, você vai perder a paciência. No começo é desagradável, mesmo. O negócio só começa a ficar bom, mais ou menos, ali do meio para o final. Que é quando você já consegue ver uma roupa bonita que você fez e que você nem sabia que era capaz de fazer. Quando você percebe que já consegue, por exemplo, raciocinar o passo a passo da costura sozinha dentro do na sua cabeça, quando você não se assusta mais com um problema de modelagem, porque você sabe que é questão de ajustar. Mas, para quem é, então, o curso Costura Bem Feita? Primeiro, é para quem nunca costurou nada e já quer começar a aprender desde o início costurando certo, com o pé direito. Segundo, para quem já costura alguma coisa, mas está estagnada e quer perder os vícios da costura mal feita, quer aprender a pensar a costura com autonomia, sem depender de passo a passo e se sentir segura para iniciar uma roupa sabendo que vai dar conta de concluir e quer, claro, enriquecer o seu repertório ali de técnicas de acabamentos finos. Terceiro, o costura bem feita é para quem quer mais do que a roupa pela roupa, tá? Para quem quer viver a experiência de fazer moda, de viver esse lifestyle ali, de fazer as suas próprias costuras, de ter estilo, de descobrir como fazer moda com o seu jeito. Quarto, para quem quer descobrir, se leva jeito para costura e quem sabe fazer disso uma carreira, né? um negócio próprio no futuro. Cinco, o costura bem feita também é para quem já costura profissionalmente, ou seja, é dona de uma marca, de um ateliê e precisa aprimorar ali os conhecimentos para conseguir oferecer um produto de maior valor agregado para os clientes e cobrar mais caro por isso e sexto principalmente o costura bem feita é para quem não aguenta mais essa lenga-lenga de aula de costura ou então curso de costura que ensina tudo e não ensina nada é só um monte de técnica solta mas ninguém te manda a real e fala assim olha. No dia a dia, você vai ter que se virar com esse acabamento aqui Por causa disso e disso Ó, No dia a dia, você vai ter que adaptar isso daqui Por causa da modelagem e por causa desse efeito Na teoria, pode até ser assim Mas na prática, você vai ter que fazer desse jeito Por causa disso aqui Entendeu? O Costura Bem Feita é para quem quer entender o porquê das coisas É para quem tem esse perfil E falando em perfil A minha história com moda e com costura é super normal Super comum Eu sempre gostei de moda eu tentei costurar e logo de cara eu me saí muito bem. É lógico que eu demorei né, para dominar a máquina, eu estudei para entender as técnicas, porque a gente não adivinha as coisas, não nasce sabendo, ninguém tem bola de cristal. Então eu aprendi a costurar numa confecção de roupas, acredite, para garotas de... Sim! Existe esse nicho de mercado Eu era só costureira, tá? Que fique claro isso Eu tinha 22 anos Eu já havia saído da casa dos meus pais E eu precisava me sustentar Então eu liguei para um amigo meu, dono dessa confecção E pedi um emprego para ele de costureira Sem nem saber costurar Ele acreditou em mim, né? De que eu ia conseguir aprender <risos> E eu que não tinha opção Aprendi a costurar e acabou Essa é a minha história com a costura Desde então eu estudo com muitos livros antigos Livros de costura, livros de acabamento e como eu sempre fui extremamente exigente e caprichosa, esse é o meu diferencial. Porque o meu parâmetro nunca foi costurar roupas iguais às da loja, ou então como elas são feitas no fast fashion, nas indústrias, não. As minhas referências sempre foram roupas de alfaiataria, roupa de grife, e principalmente roupas antigas, que eram costuradas antes das técnicas do fast fashion, antes da overlock. E toda vez que eu percebia que a minha costura não estava boa, eu desmanchava e fazia de novo. Se o avesso da costura não estivesse tão bonito, tão limpo quanto essas roupas que eu via, né? Como referência, tão impecável como eu queria, eu fritava ali os meus tique-tecos até eu entender como é que eu fazia o quebra-cabeça da costura para que o acabamento ficasse bonito, né? E a roupa ficasse toda bonita por fora e também por dentro. Até eu conseguir visualizar ali na minha mente a sequência operacional correta da, da confecção daquela peça para que ela ficasse toda bonita e eu conseguisse visualizar meio que a confecção da peça quase que como que do fim para o começo tá e depois eu executasse aquela costura do começo para o fim essa, essa é a jogada que a gente tem que ter em mente. E isso só é possível quando você sabe pensar o passo a passo da costura com independência. Outra coisa que é uma mentira, um mito e ninguém te conta. É errado você aprender a costurar tomando por referência as roupas das lojas, das indústrias, tá? Porque as roupas confeccionadas pelas indústrias, pela indústria de massa que vende pro fast fashion e as lojas, a confecção é apressada, eles colocam um overlock onde não precisa, cada etapa da confecção é feita por uma costureira diferente ou até mesmo desde o início, né, a idealização daquela peça é toda pensada por profissionais diferentes, seja o designer, seja a modelista ou a costureira. Então entenda uma coisa, se você pretende fazer uma roupa do início ao fim, você precisa ser essa profissional completa que faz a integração entre o design, a modelagem e a costura. Você tem que integrar tudo isso, você tem que saber todo o processo completo. E considerando aquilo que eu falei lá no início, que costurar mal feito, costurar bem feito dá o mesmo trabalho, porque raio de motivo tu vai que nem a indústria com os acabamentos todos horrorosos aprende a costurar bem feito, ora. E nesse caso, a proposta do Costura Bem Feita é que você entenda essa base, digamos assim, tá? E execute as suas peças a partir dos conhecimentos de acabamentos perfeitos. E aí eu te pergunto, quando você, quando você começou a se interessar por aprender a fazer moda, por aprender a fazer as suas próprias roupas, era isso que você queria? Gastar tempo, tecido e dinheiro pra aprender a fazer um monte de roupa feia? Roupa feia por dentro, roupa feia por fora, que fica desengonçada? moçada no teu corpo, roupa com design horroroso, era isso que você queria? Roupa cafona, sem durabilidade, sem sentido? Não, né? Então se liga numa coisa, costura bem feita é a resposta a todas essas questões aí problemáticas, mas você tem que decidir entrar para aprender, reaprender e em muitos casos desaprender a costura mal feita para conseguir fazer uma costura bem feita daqui para frente. Então agora eu vou te explicar como é que são as aulas lá dentro do Costura Bem Feita. E eu vou começar pelas quatro peças que eu ensino lá. A primeira é uma saia Eva Z tradicional mas com aquele ar mais jovem sabe? Por ser mais curtinha por ter um design atual ao mesmo tempo ela é moderna mas também é clássica por conta dos bolsos sem costura, com detalhes de gorgurão, botão ela é toda forrada com a técnica de forro plano, totalmente diferente da forragem solta tradicional ela tem barra postiça o fechamento é de zíper invisível o caimento fica perfeito no corpo e ela é bonita por dentro e também por fora. A segunda peça é uma blusa com gola e decote em V, levemente profundo, um design formal, mas com uma certa sensualidade ali na medida, confeccionada em tecido fino, com costura francesa, super delicada. O revel tem a borda toda em renda, criando ali um avesso sofisticado e feminino. Ela tem punhos largos com azelhas e detalhe de gorgurão com renda, manga levemente bufante na altura dos punhos e veste perfeito no corpo, tornando qualquer mulher mais feminina e segura. A terceira peça do quarteto é esse vestido aqui que eu tô usando. É um modelo estratégico para vestir todos os tipos de corpos, seja você magra, gorda, alta, baixa, independente do formato de corpo, ele é lindo e para todas. Ele tem esse decote reto, né, que é mais moderno, as alças são levemente largas, o corpinho é ajustado e ele é um modelo mais sensual, só que traz aquela segurança quando a gente Veste, sabe? Não fica nada saindo do lugar. Ele tem uma fenda na medida certa, o avesso é impecável. Ele é feito com um zíper comum, aplicado no forro solto, tem gorgurão largo na cintura para dar mais firmeza, renda fininha para dar delicadeza. A bainha também tem renda, tem detalhes impecáveis e o caimento é perfeito no corpo, deixa a gente com aquela postura impecável. A quarta peça do quarteto é uma calça de alfaiataria, uma verdadeira experiência bespoke ali ao seu alcance, porque ela tem um design clássico da alfaiataria masculina, com cois ali ó, de presença, com detalhes em casas de botão, passante e transpasse, ela tem pregas frontais e uma precisão impecável. Tudo nessa calça é rigorosamente alinhado, ela tem braguilha com viés totalmente limpa e com aplicação de pontos decorativos, bolso Perfeitamente montado Costura de junção no viés de cetim A bainha também é decorada e costurada à mão A calça tem um ajuste preciso no corpo E ela mostra que, de fato, quem veste essa calça é uma mulher exclusiva O módulo 1 é o MFT O grande guia de compras da costureira Onde eu te ensino a comprar a melhor máquina As melhores ferramentas de costura e modelagem E os melhores tecidos Ou seja, MFT Máquina, ferramentas e tecidos. São aulas pensadas para que você aprenda com clareza que máquina você tem que comprar, qual a diferença de uma para outra, qual a diferença da construção de cada tecido e sem deixar lacunas na explicação, para que você se sinta segura de comprar todas essas coisas. O módulo 2 é o Destrave Sua Costura, são aulas de como manusear qualquer tipo de máquina de costura, como usar todos os botões disponíveis, como cortar e entretelar tecidos ali ó, com o alinhamento perfeito, na quantidade certa, como fazer pontos à mão e à máquina, ou seja, aquele tipo de conhecimento técnico geral para que você tenha ali uma boa base de aprendizado para cortar tecido sem medo com segurança, com fundamento. O terceiro módulo é o que é o quarteto fantástico. Porque no Costura Bem Feita, você vai aprender a costurar quatro peças diferentes. Uma saia, uma blusa, um vestido e uma calça, como eu já falei. Então, nesse módulo, eu te passo todos os detalhes de por que eu escolhi essas peças, por que elas são estratégicas no seu aprendizado. E também mostro como baixar e imprimir os moldes, né? porque no Costura Bem Feita, eu não... Vou ensinar você a fazer a modelagem do zero, tá? Afinal de contas, é um curso de costura, não é um curso que inclui método de modelagem, tá? Por isso eu vou disponibilizar os moldes prontos. Entretanto, veja, eu passei aqui esse vídeo inteiro falando que a gente tem que entender, né? De forma integrada o design, a modelagem e a costura. Então como é que eu não vou ensinar modelagem é, nesse curso? Aí que tá, você vai entender a base, Tá? Através da costura Eu vou te passar o um entendimento de modelagem O curso costura bem feita é repleto de aulas de modelagem O tempo inteiro eu falo de modelagem Porque isso é o que vai impactar na costura bem feita O caimento, o molde correto vai interferir no acabamento daquela peça Porém, eu não ensino o um método de modelagem do zero Entendeu? Uma coisa, uma coisa Outra coisa é outra coisa. E é por isso, então, que eu vou disponibilizar os moldes prontos, tá? Que vão do manequim 34 até o manequim plus size 64. E é o que você vai usar ali para confeccionar as suas roupas e para entender essa base de aprendizado, tá? Eu mostro também como preencher os formulários de avaliação para que você receba os portfólios das peças ao final do curso e também o seu certificado, ou seja, durante o curso você fará avaliações ali para acompanhar o seu desempenho e para incentivar né, que você estude de verdade, tá? Nada de comprar curso e deixar parado, comprar curso e não faz, tá? Não tem nada disso aqui no Costura Bem Feita. E nisso, ao preencher cada formulário de avaliação, você vai receber um portfólio em PDF para cada peça que você costurar. Você vai poder enviar, inclusive, esse portfólio para um cliente, por exemplo, né, e fechar uma venda, ou então você pode incrementar o seu currículo junto ali com o certificado e tudo mais. Já no módulo 4, que é os três peixes da costura bem feita, é onde o tesouro desse curso está. Esse módulo, sem sombra de dúvidas, é o grande diferencial do meu curso, tá? Nele você vai encontrar três aulões, assim, ó, gigantes, minuciosamente ensinados, onde eu explico o porquê do design, o porquê da modelagem e o porquê da costura, tá? É um P. Para cada disciplina. É por isso que são três P's, e é nesse módulo onde eu te conto o que nenhuma professora de costura te conta. Depois vem os módulos 5, 6, 7 e 8, que são os módulos do Quarteto Fantástico, ou seja, uma roupa para cada módulo. A primeira aula eu te mostro ali o porquê de cada uma das coisas naquela peça. Por que, que aquela roupa tem aquele design? Por que, que tem aquele bolso? Por que, que tem aquele recorte? Por que, que a modelagem daquela roupa foi pensada daquela forma? Por que que o um molde tem aquele detalhe? Por que que a costura foi feita daquele jeito? Por que que o acabamento utilizado foi aquele e não outro acabamento? Eu explico tudo isso numa aula super completa e depois vem a aula da costura onde eu mostro para você a confecção completa, o passo a passo ao mesmo tempo que eu instigo você a pensar esse passo a passo na sua própria cabeça, entendeu? Para que você pense com autonomia. Depois vem o módulo 9, que é o plantão de dúvidas, tá? Onde todas as perguntas sobre o conteúdo do curso serão enviadas para um e-mail específico do suporte, serão acumuladas e respondidas nesse grande vídeo, nesse plantão, para tirar todas as suas dúvidas. Esse é o formato de suporte do Costura Bem Feita. Já o módulo 10 é o módulo de encerramento, que tem a avaliação final né, para a emissão do certificado e a aula de encerramento. E para finalizar, tem também o módulo bônus, com aulas de bordado de pedrarias, para que você dê aí os seus primeiros passos nessa técnica de bordado que é tão valorizada no universo da moda e da confecção de roupas de luxo. Agora sobre as perguntas mais frequentes que eu imagino que esteja aí surgindo na sua cabeça. Por quanto tempo o curso fica disponível? Por um ano, tá? É tempo mais do que suficiente para você ver e rever as aulas, praticar e receber o seu certificado. Outra pergunta comum, existe comunidade de alunas no Facebook? Não, não existe porque eu não acredito que faça bem para você, tá? O povo só faz fofoca, costurar que é bom, Nada. Então não tem comunidade. Tem garantias? Sim, tem garantia. Você pode entrar na costura bem feita, assistir às aulas, conhecer. E se por acaso você não curtir, você tem 7 dias para solicitar o reembolso integral ali e receber todo o valor extornado, tá? 100% do valor. Outra pergunta. Ensina algum método de modelagem dentro do curso? Não, eu não ensino. Eu falo de modelagem o tempo inteiro, ouso dizer... Que a melhor aula de modelagem da sua vida será a aula do porquê da modelagem. Mas lá dentro do Costura Bem Feita, eu não te ensino a fazer modelagem do zero, tá? Tem como tirar dúvida durante as aulas? Sim, todas as perguntas serão respondidas. Basta você enviar a sua dúvida para o e-mail, tá? Podendo, inclusive, enviar fotos ali dos seus trabalhos para que eles sejam avaliados e você também vai acompanhar as respostas através dos plantões de dúvidas, tá? Existe algum contato para que a gente possa conversar, para falar da vida, para trocar ideia, para papiar, né? Para falar sobre os desafios e os benefícios do Costura Bem Feita? Sim, existe este contato, tá? Nós podemos conversar através dos formulários de avaliação, onde eu também faço perguntas ali pessoais, eu puxo um papo para conhecer um pouco mais a vida de vocês, o perfil de cada aluna e também tem o e-mail de suporte, onde você pode mandar textão para a gente conversar. Outra pergunta, existe a opção de boleto parcelado? Não, não existe, tá? Parcelamento apenas no cartão de crédito. E qual é o valor do Costura Bem Feita? O valor do curso é esse que está aparecendo aqui na tela, tá? Tanto o valor à vista quanto à opção de parcelamento em até 12 vezes é essa que está aparecendo aqui na tela o link para matrícula está em algum lugar aqui dessa página tá dependendo de onde você esteja assistindo então procure o botão aqui abaixo da página ou então o link na bio ou então a descrição do vídeo enfim, procura o link acessa e faça a sua matrícula e a partir desse momento você terá aí a possibilidade de se tornar aquela pessoa diferenciada que vai entrar para a turma de quem sabe costurar de verdade, de quem sabe o que está fazendo na costura a decisão é toda sua o compromisso de fazer acontecer é seu também, o link tá por aqui e eu te espero no Costura Bem Feita